O que Deus pensa a respeito de você, o que Deus tem para a sua vida, o que Deus quer fazer na sua vida e não dos outros pensamentos. E o tema da mensagem de hoje é arrumando como a arrumar a bagunça gerada pelo medo. Então, por gentileza, abra sua Bíblia, na primeira, primeira carta de João no capítulo 4, versículos 16 a 18. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 16, E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Versículo 17, Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor ou não há medo. Então a palavra diz: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha que palavra! Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aí você vai dizer para mim, mas pastor, eu tenho medo. Tem alguma mulher que tem medo de barata aí ou não? Tem, né? Homem também, tem homem que tem medo de barata. Nós temos medos, né? E quais são os nossos medos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesta noite. Então vamos orar? Baixe sua cabeça e ore comigo. Espírito Santo de Deus, nesta hora eu venho clamar ao Senhor a tua graça, a tua provisão, o teu cuidado para as nossas vidas, para que o Senhor, de alguma forma, fale aos nossos corações. O Senhor conhece o coração daquele que está aqui assentado, ouvindo esta palavra. O Senhor conhece o coração desta pessoa que está dentro da sua casa, ouvindo esta mensagem. E também conhece o coração daquele que um dia ouvirá esta mensagem, que ficará gravada. E Senhor, fala com esta pessoa nesta hora... Assim como o Senhor falou conosco na preparação desta mensagem, fala com o teu povo, Senhor, para que eles possam compreender a tua grandeza, a tua graça, a tua bondade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Meus amados irmãos, eu perguntei para você, eu passei pelo WhatsApp do grupo da igreja, e mandei você lá para o Telegram, né, para você poder responder uma enquete. Quais são os seus medos? Qual é o medo que mais te alcança, qual é o medo que mais move o seu coração? E aí eu quero que você anote quais são os principais, ou seis principais, medos que podem paralisar a nossa vida, ou que podem contaminar a nossa vida. Então, os psicólogos né, que gostam de fazer pesquisas comportamentais, eles chegaram a uma conclusão em vários estudos, que existem seis tipos de medos, que são os piores medos, que de uma forma geral, todas as pessoas têm. E o primeiro medo, é o medo da pobreza. As pessoas têm medo da pobreza. O segundo medo, é o medo da crítica. Muitas pessoas não fazem nada, porque elas têm medo de que alguém as critique. E se você não quer ser criticado, realmente não faça. Porque se você fizer, você vai ser criticado. Você não consegue agradar todo mundo, nem Jesus agradou e nós precisamos romper este medo. O terceiro tipo de medo que impacta o coração das pessoas é o medo da perda do amor. Então você pode escrever perda do amor. Né? quem já passou por uma desilusão amorosa, sabe o quanto isso impacta a vida dessa pessoa, sabe o quanto isso mexe com o seu emocional, com a sua estrutura física, financeira, mexe com tudo na vida da pessoa, então, muita gente tem medo da perda do amor. Outros, um outro, outro tipo, o quarto tipo, é o medo da doença. Tem gente que tem medo de ficar doente. Tem gente que tem medo da velhice. Né? Então, quando a gente é, vai entrando em assim, uma certa idade, tem muitas pessoas que vão se deixar dominar por este medo. E o medo que é o principal de todos, que é o medo mais comum de todas as pessoas, é o medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Né? Eu até posso contar um testemunho, né? o dia que eu fui fazer a minha ressonância magnética... É isso que é ressonância magnética, aquele é negócio que a gente entra, dulce, é aquele negócio que a gente entra na máquina lá. Né? E eu falei assim, pô, é legal esse treco aqui, né? é um negócio moderno, tem um treco legal, mas a hora que a mulher me colocou na máquina, colocou aquele capacete, e a hora que ela tampou aquele capacete, falei, meu Deus, estou num caixão. E aí, eu não consegui. A moça falou assim: Olha, eu vou rodar aqui. O senhor tem uma, uma perinha aqui, um negocinho. Se o senhor tiver algum, algum desconforto, alguma coisa, o senhor aperta aqui, né? E a hora que aquela máquina começou a rodar, aquele negócio esquisito lá em cima de mim, e eu chunchei aqui, ele apertei para tudo quanto é lado, e falei: Só vou fazer esse exame aqui se a nice ficar aqui dentro segurando o dedão do meu pé. Pois é. E você enfrenta isso três, quatro vezes por ano, né, Dulce? Não é fácil. Não é fácil, mas são medos. Depois, aí eu peguei um jeitão de fazer o negócio, né? A mulher falou para mim, então o senhor fecha o olho, eu vou colocar o capacete sobre o senhor, tampa e o senhor entra na máquina e o senhor não abre o olho. E eu fiquei lá, cantando louvor, mas morrendo de medo de abrir o olho, porque vai que abre o olho, né? Eu acho que depois que terminou o exame, eu fiquei uns cinco minutos assim, para dificuldade de abrir o olho, né? Será que acabou mesmo? porque é uma sensação esquisita, é claustrofóbica, né? é uma coisa esquisita você ter um negócio em cima do teu olho, assim e você não, não parece que é, um, é muito esquisito. Mas precisa fazer o um exame, a gente tem que romper esses medos. Mas muita gente tem medos, então os medos impactam a nossa vida. Agora, eu quero que você entenda algumas coisas importantes. O medo ele pode ser leve. Quando o medo é leve, é uma apreensão. Você pode escrever aí a palavra apreensão. Sabe aquela coisa assim que você vai viajar e você fica com medo de acontecer um acidente, você fica meio desconfortável, meio inseguro, é uma apreensão. Se o medo for moderado, ele é uma preocupação, é aquilo que já te preocupa, ou seja, já ocupa a sua mente antes de acontecer. E se o medo for constante, passa a ser uma ansiedade, ou seja, é um sofrimento antecipado de alguma coisa que vai acontecer ou não. Se o medo for intenso, ele é chamado de pavor. Né? Ou seja, tem gente que tem pavor de ver cobra. Se estiver passando na sala, em frente à televisão, e está passando o Discovery Channel, e tiver lá os bichos e mostrar uma cobra, tem gente que não olha nem para a televisão. E tem gente que tem um medo insuportável. E esse medo insuportável é chamado pânico. Né? O pânico faz com que a pessoa pire, ela simplesmente sai da casinha, e ela a pessoa simplesmente não consegue se dominar. Então, são esses seis tipos aí, de cinco tipos aí de formas como o medo pode dominar ou acontecer na nossa vida. Então, queridos, é importante a gente entender essas coisas. Agora, abra a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3, versículos 25 e 26, você vai re receber ali uma promessa de Deus para a sua vida. A, uma, a Bíblia tem muitas promessas preciosas, em que Deus trabalha o nosso coração, porque Deus sabe o, aquilo que pode impactar a nossa alma, Deus sabe como nós reagimos diante das circunstâncias. Provérbios 3, versículos 26 e 27, diz assim, Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, Pois o Senhor será sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então, olha lá, não terá medo da calamidade repentina. Covid-19, de alguma forma, foi uma calamidade repentina para todos nós. E a gente que, passa, que está passando por este processo, de alguma forma, nós vamos sair melhores depois. Por quê? Porque a gente vai ver que apesar de tudo aquilo que foi falado, negativo sobre o assunto, a coisa não era tão feia quanto foi vendido no começo, embora, claro, os cuidados precisam ser tomados. Mas nós que cremos em Deus, nós precisamos estar com o nosso coração, confiando no Senhor. Então esta palavra de provérbios 3, 25 26, chama a atenção porque o Senhor será o quê? O Senhor será a nossa segurança. Ou seja, se existem situações imprevistas, situações que nós não temos controle, ainda assim nós temos um Deus que é a nossa segurança, é um Deus que opera na nossa vida. O Mark Tawin, Tawin disse uma frase interessante, coragem não é a ausência de medo, mas o domínio sobre ele. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que tem domínio sobre o medo. Max Lucado disse uma frase interessante, uma expressão interessante. Ele diz que todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus e servem a sua boa vontade. Então, a gente precisa aprender que tudo o que acontece conosco, de alguma forma, Deus tem um propósito nisso e servem da sua boa vontade. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando catástrofes ecológicas dominam o dia, não deixem que elas o dominem. Nosso pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu o um livro sobre o seu tratamento. Podemos confiar nele, tudo vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, ainda não é o fim." Diga para essa pessoa que está ao seu lado, se ainda não deu certo, ainda não é o fim. Amém queridos? Max Lucado, um grande teólogo que tem escrito muitos livros maravilhosos. Então, a palavra do Senhor também tem uma promessa maravilhosa no Salmo 118, no versículo 6. Diz assim, o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? o Senhor está comigo, não temerei, o que me podem fazer os homens? Quando a gente olha para a dimensão do que o homem pode fazer, mas para a dimensão do que Deus pode fazer, então nós colocamos a nossa confiança no Senhor, e aí nós sabemos que aquilo que o homem fizer, ainda que seja mal Ainda que seja relativamente ruim, Deus é aquele que é capaz de transformar a desgraça em bênção. Deus é aquele capaz de transformar o problema em soluções, para que o nome dele seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, o que, que o medo pode causar em você? Não está aí no seu papel, mas lá em Números, no capítulo 13, versículos 31 a 32 está contando a história de um momento excepcional, onde Deus pediu que 10, 12 espias fossem espiar a terra de Canaã. É como se Deus dissesse assim, olha, é, eu vou dar um bom emprego para você, mas eu quero que você vá para, saia da sua cidade, você vá para uma cidade que você nunca viu, e você vai ver como são as pessoas naquele lugar, naquele prédio, como é que elas vivem, como é que elas trabalham naquele lugar, você vai ver exatamente qual é a bênção que eu tenho para você, e Deus pediu que os espias fossem espiar aquela terra, e quando eles voltaram, depois de 40 dias, eles voltaram com a seguinte informação, olha o emprego é bom, é, tudo lá é excelente, lá é maravilhoso, lá eu posso ter uma melhora na minha renda, lá eu vou ter uma promoção no meu salário, lá muitas coisas boas vão acontecer comigo, porém, aí tem o porém, né? porém aquele povo lá é complicado, porém tal dificuldade é muito grande, porém isso não funciona, Porém aquele... e começaram a colocar os, os medos para fora. E o resultado foi que aquele, toda aquela geração de quase 3 milhões e 200 mil pessoas daquele deserto, morreram no deserto, porque daqueles 12 homens que foram espiar a terra, 10 não acreditaram que era possível. Ou seja, eles deixaram que os seus medos interiores dominassem sobre a promessa que Deus tinha para a vida deles. Toda vez que você for confrontado com uma promessa de Deus para a sua vida... Toda vez que você for confrontado com uma oportunidade de Deus para a sua vida, e você olhar para o seu coração, para a sua alma, e você não achar-se capaz daquilo que Deus está te dando, você precisa repensar olhando para a promessa de Deus e não para a circunstância limitadora que os teus olhos veem. Porque muitas pessoas ficam pelo caminho da vida, porque simplesmente não creem em tudo aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Então, da mesma forma como aquela geração foi impactada pelo medo, o que o medo pode fazer? O medo pode fazer com que você desista dos planos de Deus. Anote aí, eu não desistirei dos planos de Deus para a minha vida. Pode passar um ano, dois anos, dez anos, vinte anos, mas o plano e o propósito de Deus se cumpre. Então não desista dos planos de Deus para a sua vida. Uma outra característica que nós precisamos aprender, porque o medo quando domina a nossa mente, a nossa alma, faz com que a gente desanime as pessoas ao nosso redor. O medo em nós é tão forte, que faz com que as outras pessoas também fiquem desanimadas. Então você não pode matar o sonho das pessoas. Se talvez você tenha uma limitação, não mate o sonho do seu esposo, não mate o sonho da sua esposa, não mate o sonho dos seus colegas de trabalho. Quantos gerentes matam os sonhos das pessoas que estão ali trabalhando? E aí não entendem porque que depois de um certo tempo, aquela pessoa simplesmente engatou uma quinta e ela não está mais nem aí com nada na vida dela, porque ela simplesmente parou de sonhar. Então não desanime as pessoas ao seu redor, não desanime o seu filho quando vem para você contar um sonho, não desanime o seu filho quando fala para você algo que diante da sua realidade parece ser um absurdo. Eu estava lendo a autobiografia de Neil Armstrong e, e, e ali ele conta um fato interessante que ele é menininho de tudo e um dia ele fala assim eu vou à Lua, eu vou para aquele lugar. Ele vai numa feira de ciências e ele ali ele começa a ter um sentimento de que alguma coisa vai acontecer na vida dele e ele fala eu vou para aquele lugar. A gente precisa entender que Deus é aquele que coloca sonhos no nosso coração. E eu amo Filipenses 2.13, por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que é Ele quem coloca os sonhos, e é Ele quem nos dá a capacidade de realizar os sonhos. Amém, queridos? Então não abra mão dos sonhos de Deus. Olha, outra coisa terrível que o medo pode fazer conosco, é fazer com que a gente se esqueça do cuidado e da grandeza de Deus. Meu irmão, nunca se esqueça de que Deus é Deus. Ele não é como os deuses pensados pelo homem. Ele não é como os deuses criados pela mão do homem. O Deus criado pela mão do homem tem que ser carregado. Mas o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é aquele que sustenta o mundo na palma das suas mãos. O Deus que muitas vezes as pessoas buscam é o Deus que pode fazer alguma coisa, mas o nosso Deus é aquele que pode fazer todas as coisas, nele há todo poder, toda autoridade, e nada na terra, acima da terra, abaixo da terra, acontece sem a sua permissão, por isso nós precisamos lembrar, Deus tem a última palavra sobre toda e qualquer circunstância da minha vida, Ainda que a realidade dos meus olhos seja ruim, mas o meu Deus é o Deus que pode todas as coisas. Sustenta todas as coisas com a força do seu poder. Então não esqueça do cuidado e da grandeza do seu Deus. Quando você é dominado pelo medo, você sofre com opressões espirituais. O diabo sabe qual é o teu medo. E aonde que o diabo vai atacar você? No seu medo. E o medo, muitas vezes, ele é inconsciente. Você não tem noção do seu medo. É interessante que em Jó, no capítulo 5, no versículo 2, Jó usa uma expressão tremenda. Ele diz assim, o que eu temia, me aconteceu. O que eu temia, me aconteceu. Tem gente que fica falando coisa. Ah, o dia que, que eu for morrer, eu quero que toda a minha família morra junto. Eu tinha um colega na Sanepar, que a esposa falava isso o tempo todo. E ele nunca foi capaz de dizer, não, meu amor, que é isso, não vai ser dessa forma, não. Ele ficava quieto, ele consentia. E, de fato, eles foram viajar um dia e os quatro morreram num acidente. Se cumpriu exatamente aquilo que eles falavam porque a mãe começou a falar, o homem não discordava, o homem não se posicionava, os filhos começaram a entender aquilo e começaram a racionalizar aquilo, e começaram a aceitar aquilo, cuidado com essas coisas, olha, eu não quero morrer banguela, ah, eu não quero morrer em cima de uma cama, meu irmão, você não tem que querer nada, você tem que querer a vontade de Deus para a sua vida, e desfrutar do que Deus tem para a sua vida, para de ficar falando coisas bestas, ah, eu tenho medo disso, ah, não sei o quê, eu só não quero isso. Meu irmão, esquece. O futuro da minha vida e da sua vida pertence ao Senhor. E Ele tem o melhor para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Não abra a sua boca para ficar declarando qual é o seu medo. E Jó diz isso, Jó diz assim no capítulo 5, ele diz, aquilo que eu temia, me aconteceu. Qual era o medo de Jó? Com medo de ficar pobre. Por isso Jó, ele era um homem que fazia ofertas, sacrifícios ao Senhor. Quando os seus filhos iam fazer festa, ele já antecipado, um dia antes ele já fazia um holocausto ao Senhor. Para pedir perdão antecipado se os filhos pecassem. Porque ele não queria ser achado culpado diante de Deus. Porque ele sabia que Deus podia tocar na vida dele. E ele sabia que havia ou podia haver alguma coisa, então ele já preventivamente ele fazia isso, por isso que o diabo vai diante de Deus e fala, eu quero ver, eu quero ver se o Senhor tirar as coisas do Jó, eu quero ver se ele te adora, você entendeu porque que o diabo foi diante de Deus pedir exatamente isso para Jó, para Deus, sobre Jó, porque inconscientemente Jó foi acumulando na sua alma um medo de ficar pobre, e a Bíblia diz que ele era o homem mais rico daquela época, mas ele tinha um medo inconsciente, Cuidado com o seu medo inconsciente. Agora que você já sabe disso, toda vez que você pegar-se repetindo a mesma frase, três, quatro vezes, este medo é um medo inconsciente. E aí eu quero que você, como esposo, como esposa, pare, sente e diga, peraí, peraí, aí, por que, que você está falando isso? Por que, que você está repetindo essa palavra de novo? Por que, que você está dizendo que tal coisa vai nos acontecer? Ah, porque eu tenho uma sensação, não, calma, para, para crente não vive por sensação, crente vive pela promessa da palavra de Deus, amém queridos? Amém amados? Glória a Deus, então essas coisas, elas atrapalham a nossa vida, elas fazem com que a gente fique aquém daquilo que Deus tem para nós, faz com que a gente não alcance tudo que Deus tem para as nossas vidas, e as duas últimas coisas que o medo pode fazer conosco, é nos fazer ficar presos a mentiras, Presos a mentiras. Você sabia que todos nós, de alguma forma, somos contadores de caos? De alguma forma a gente conta mentira para a gente mesmo? A gente não encara as nossas falhas, a gente não encara as nossas dificuldades, a gente não encara a nossa realidade de acordo com é, como ela é. O sujeito é despedido do trabalho porque é relaxado, porque não cumpre com as suas tarefas, por isso, por aquilo, e conta para todo mundo o quê? uma história, uma história que faz ele ser uma vítima, uma história que faz os outros serem maus, ele conta uma história, porque ao contar a história, ele se sente melhor, ele não encara o problema, ele não trata o problema fundamental que levou àquela situação, portanto, todo mundo que, de alguma forma, se deixa dominar pelo medo, fica preso a mentiras, e por último, Todo mundo que de alguma forma se deixa dominar pelo medo, se torna desobediente à palavra de Deus. O que que nos faz ser desobediente à palavra? Ninguém levanta de manhã e fala, Senhor, eu vou desobedecer o Senhor para ver se é verdade. Não, a gente não faz assim. A gente simplesmente diz, Senhor, o Senhor sabe, né? O que que eu vou fazer? Eu ganho pouco. O que que eu vou fazer, Senhor? É... Sabe as desculpas que nós damos? Você sabe disso. Essas as desculpas nada mais são do que desobediências que damos ao Senhor para não cumprir com aquilo que Ele espera de nós. O Bill Johnson escreveu uma frase interessante, ele diz assim, a visão que os israelitas e os dez espias tinham da promessa foi substituída por uma visão de gigantes. Qualquer parte da nossa vida, seja no passado, no presente ou no futuro, sem Deus, no centro é ver como uma mentira. Ou seja, enxergar a minha vida no passado, no presente ou no futuro sem Deus, é enxergar uma mentira. Porque se Deus está operando na minha vida e na sua vida, nós podemos enfrentar e vencer todos os nossos medos em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, para viver livre de todos os seus medos. Quem de vocês não querem viver livre de todos os nossos, os seus medos? Né? Eu tenho que tomar uma decisão muito importante essa semana. No meu coração a decisão já está tomada. Mas eu preciso avançar algumas coisas. Mas tem medos. E a Bíblia diz que enquanto houver dúvidas, e o medo gera dúvida, a gente precisa esperar e tomar a decisão somente quando Deus fala conosco. Por essa razão é que eu não tomei uma decisão ainda, mas a gente precisa tomar uma decisão. Então é importante a gente entender isso. Então para viver livre de todos os seus medos, o que, é que você deve fazer? Em primeiro lugar, reconheça as origens dos seus medos e converse com pessoas maduras na fé. Reconheça as origens dos seus medos. Qual é a origem dos seus medos? Meu pai era um homem cristão. Mas meu pai pegava eu, sentava numa perna, pegava a minha irmã, sentava em outra perna. E falava assim, um dia, você vai estar passando com um carrão, jogando poeira na, na, na, na cabeça dele. Falava assim para mim. A minha irmã ia estar com um carrão, a minha irmã ia estar bem e eu ia estar pobre. E borria de rir. E durante muitos anos, uma das dificuldades minhas de lidar com dinheiro era porque internamente vinha esse pensamento na minha mente, então muitos medos que você sente, são medos que os seus pais colocaram em você quando você era criança, são medos que foram internalizados na sua alma, quando você sofreu as primeiras decepções mas a Bíblia diz em Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados, e a oração de um justo, é poderosa e eficaz, diga glória a Deus, sabe quando que eu, essa ficha caiu para mim? num dia que eu estava numa, eu estava numa vigília, estava orando, e, de repente, o Espírito Santo trouxe à memória esse fato, e eu estava lidando, eu falava, Senhor, o que, é que está acontecendo? Que essa igreja não prospera, que todo mês é, está no limite, que todo mês é a dificuldade. A gente fechava o caixa todo mês, rapando o, a, a, o tacho do, do caixa. Todo mês. Nós tivemos muitos milagres naquele tempo. Mas foram milagres que eu não entendia por que, que nós estávamos vivendo na escassez. Por que, que a gente estava vivendo numa situação que a gente só estava desesperado? E quando eu fiz essa oração, eu lembro muito claro que Deus trouxe uma paz muito grande no meu coração naquele dia e de alguma forma o meu coração ficou aliviado em relação a essas coisas e a minha forma de lidar com a igreja, de lidar com as circunstâncias relacionadas com o dinheiro mudou naquele dia. Portanto, entenda a origem do seu medo, vá fundo nesta origem, peça para Deus revelar a fonte do seu medo, a cura da sua memória, talvez você agora não lembra uma coisa que impactou a sua vida, mas quem sabe essa madrugada Deus vai revelar para você, e a hora que Ele revelar, você levanta da sua cama, começa a adorar e a honrar ao Senhor, porque o Senhor estará curando a sua vida, em nome de Jesus... Há uma máxima no processo terapêutico do Espírito Santo, que é o seguinte, quando eu abro o meu coração, eu sou curado. É, Erwin McManus disse uma frase interessante, o seu melhor futuro está esperando nos seus relacionamentos mais profundos. O que, é que ele está dizendo? Se aprofunde no seu relacionamento com Deus, que todo medo cai por terra. Amém, queridos? O que, que a palavra do Senhor diz? Que nós precisamos expor a luz sempre que houver uma possibilidade de cura. Por quê? Porque a luz dissipa as trevas. João 8,32 diz assim: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aí você tem o restante do versículo, qual é? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará a verdade liberta a nossa alma queridos, a verdade liberta o nosso coração, quando a gente entende que nós não estamos na mão das pessoas, quando a gente entende que nós não servimos as pessoas, quando a gente entende que nós estamos no plano e no propósito de Deus, então toda a luta interna acaba e nós vivemos para a glória do Senhor... Portanto, pare de pensar em cenários de ficção e responda pela fé, de modo que a emoção do medo não detenha a sua vida. Não se permita se deter pelo medo. O medo é relativamente normal. O medo impede a gente de fazer besteira. Mas o medo também pode impedir você de tomar posse da sua bênção. Portanto, você precisa aprender a controlar o seu medo. Segunda verdade para viver livre de todos os seus medos, oponha-se aos espíritos malignos, que geram confusão interior. Satanás não vai aparecer diante de você, do jeito que você imagina, ele vai aparecer diante de você, através de espíritos malignos, tentando gerar confusão na sua alma, uma hora você quer mas aí você lembra do problema, e você não quer mais, mas você continua querendo, e aí você fica naquele dilema, eu vou, quero, mas não posso, posso, mas não, não devo, e fica aquela coisa, e aí você passa meses e meses entrando numa crise enorme, mas o que, que a Bíblia recomenda a mim e a você nesses momentos? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 a 8, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, o que, que é uma ansiedade? é um medo de alguma coisa que pode ou não acontecer, porque ele tem cuidado de vocês, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, o diabo é especialista em pegar o teu medo e transformar num grande problema, tão grande que cega você, tão grande que impede você de alcançar o que, ele, que Deus tem para a sua vida. E o medo é um espírito, o medo é um espírito, e você vai combater o medo no nível espiritual. Se você for apenas combater o nível da alma, você pode até conseguir vencer, mas quando você combate o medo no nível espiritual, você destrava a sua vida para muitas outras coisas. Por quê? Porque a ansiedade é uma porta para o espírito de medo agir. A ansiedade tenta transformar os receios da nossa vida e impedir aquilo que Deus pode realizar. Portanto, a vida de oração é o grande recurso que Deus preparou para nós, para nós vencermos em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você estiver em dúvida e tiver que tomar decisões, ore. Ore hoje, ore amanhã, ore depois da manhã, se for preciso ore 10 dias, ore 15 dias, mas não tome decisões importantes na sua vida sem oração. Terceira verdade, para viver livre de todos os seus medos, confie que Deus Pai será o seu protetor e provedor no futuro. Não há dúvidas que qualquer um de nós se preocupa a respeito do futuro. Por isso, nós pagamos o nosso, a nossa, o nosso INSS, nós fazemos seguro de vida, por isso, de alguma forma, nós trabalhamos com todas essas coisas. E é evidente que nós vivemos num país injusto, num país onde os mais pobres, às vezes, continuam mais pobres, e os mais ricos ficam muito mais ricos. É evidente que esse país é um país de forma muito esquisita, essa, esse sistema todo mas uma coisa é certa, uma coisa é certa, Deus, Ele conhece os planos para a minha vida, em Jeremias no capítulo 29, no versículos 11 a 13, se você não tem riscado esta promessa na sua Bíblia, abra e risca esta promessa na sua Bíblia, diz assim em Jeremias 29, versículos 11 a 13, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, Deus tem um plano para a sua vida, você crê nisso? Amém. Amém, Deus tem um plano, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei, olha que palavra tremenda, que promessa, Deus ele sabe das fraquezas do nosso coração, Deus sabe das dificuldades com as quais nós vamos ter que lidar no nosso futuro. Mas o Senhor tem promessas maravilhosas, quer outra promessa? Quem quer mais uma promessa de Deus aí? Abacuque capítulo 3, versículos 17 e 18. Escreve aí HC 3, versículos 17 e 18, depois você lê na sua casa. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras... Mesmo que falhando a safra das azeitonas, mesmo não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Deus e me alegrarei no Deus da minha salvação. Naquele ambiente agrícola era esta realidade, mas você pode colocar agora a sua palavra diante dessa situação. Sabe queridos, no final das contas, a mensagem que a cruz nos traz, não é uma mensagem de derrota, mas é de vitória, porque a gente pode até perder algumas batalhas, passar por lutas e dificuldades, mas no final, nós somos participantes da vitória que Jesus assegurou na cruz do Calvário. Nós precisamos viver essas realidades. Quarta verdade, peça ao Espírito Santo... Fé para viver bem o hoje e cumprir com as suas responsabilidades. Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim, ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro, vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida... Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. E ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Coloque sempre o Senhor na frente dos seus planos. Como é que vai ser o ano que vem? Se o Senhor quiser, se o Senhor estiver operando, se o Senhor estiver à frente. Porque nós precisamos entender que o futuro da nossa vida está nas mãos do Senhor. Uma outra, uma outra leitura deste capítulo, desta mesma ideia, é Mateus capítulo 6, versículo 34, diz assim, preste atenção no que Deus está fazendo agora, e não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Aleluias! Sabe queridos, o grande aprendizado... Nosso, é voltar a ler de novo ali o texto de Êxodo, de Deuteronômio, de Números. E entender que Deus chamou aquele povo, levou aquele povo para o deserto, mas a presença dele estava naquele lugar. E ali eles foram supridos de dia, foram supridos de noite, durante 40 anos, ninguém morreu de doença, ninguém morreu, não faltou nada para eles, tudo foi suprido na vida deles, morreram por desobediência mas não porque ficaram doentes, todos eles entrariam naquela terra, mesmo Moisés com 120 anos de idade, iria entrar naquela terra, e Moisés quando ele ser é confrontado com a sua natureza, e ele falha diante do Senhor, o Senhor diz, você não vai entrar na terra, porque você me desobedeceu, esse Deus que nós servimos tem critérios, e o critério da bênção de Deus chama-se obediência, obediência àquilo que Ele está falando, obediência àquilo que Ele está fazendo na minha vida, na minha alma, então eu preciso cumprir a minha parte hoje, não dá para você querer obedecer a Deus daqui 30 anos, ou você obedece hoje, na realidade que você está vivendo, ou talvez você não tenha amanhã para obedecer, quantas e quantas pessoas morrem diariamente por julgamento de Deus? julgamentos de Deus, Deus fala uma vez, Deus fala duas vezes, Deus envia profeta, Deus fala de um jeito, Deus fala de outro, e a pessoa faz de conta que não é com ela, e aí simplesmente ela morre de maneira besta, toda vez que você vê alguém morrendo de maneira besta, pode ter certeza, é um julgamento de Deus, porque a pessoa, Deus nunca faz nada na nossa vida que Deus não nos avise, Deus fala com o ser humano, Deus diz para ele corrigir, Deus diz para ele consertar, mas às vezes nós estamos no pecado, e o pecado cega a nossa mente, o nosso entendimento, e nós achamos que porque Deus não nos fulminou naquele momento, tudo vai dar certo no final. Cuidado queridos, nós estamos trabalhando com um Deus que é justo, um Deus que ama poderosamente a nossa vida, um Deus que tem planos maravilhosos para nós, mas um Deus que é justo. Um Deus que não passa a mão na cabeça de ninguém. Não pensa você que Deus, quando foi lidar com Moisés, deve ter pensado assim, Puxa vida, mas tantos anos o Moisés me servindo, só uma falha que o Moisés teve, será que não dava para relevar? Deus foi injusto com Moisés? Não. Porque Deus disse que o justo, que fizer justiça, e viver pela sua justiça, o dia que pecar este justo, morrerá. E o ímpio que pecar e pecar e pecar, mas no dia em que se converter, viverá. É assim que funciona o mundo espiritual. No mundo espiritual você não acumula milhas de vantagem. Você não acumula coisas que você fez no passado. No mundo espiritual você vive hoje. Por isso Deus está dizendo a você, peça ao Espírito Santo, fé para viver bem o hoje e cumprir com as suas responsabilidades. O que Deus pede de você hoje. Não viva no dia do ontem, não viva no dia do amanhã, viva o dia de hoje. Cumpra integralmente o que Deus espera de você hoje. E você vai entender algo tremendo, maravilhoso, porque você vai ver Deus empoderando a sua vida, abrindo caminhos, realizando sinais, prodígios e maravilhas, através da sua vida, em nome de Jesus. Você quer ser um agente de milagres? Amém, amados? Então obedeça a voz do Senhor quando você estiver dirigindo na estrada, o Espírito Santo vai falar para você, para, vai até ali, ora com aquela pessoa, você vai e ora, Ai, ah, pastor, mas eu tenho vergonha, você quer ter vergonha, ou você quer obedecer a Deus? Se você disser para Deus que você quer obedecer, se prepare para viver coisas sobrenaturais, coisas excepcionais, e você vai ver Deus honrando a sua vida, Deus trazendo a existência as coisas que não existem, para cumprir todas as suas promessas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Posso ouvir o um amém por isso ou não? Glória a Deus, glória a Deus. Quinto e último. Não seja dominado pelo medo da morte. Não seja dominado pelo medo da morte. Todos nós iremos morrer. E a gente não sabe como é que vai ser a forma. Mas também não adianta ficar preocupado, porque na hora que vier, não tem como se segurar. A hora que vier, do jeito que for, vai ser. Eu conheci uma, uma família que a mulher falava para o marido, você não pode usar cueca rasgada, porque você sabe que o homem de vez em quando usa cueca rasgada, né? Ela falava, não, não nunca use cueca rasgada, porque vai que morre num acidente, aí a pessoa vai lá e vai ver você com a cueca rasgada. Estava preparado, né? A gente precisa estar preparado. Nós não sabemos qual será a nossa hora, mas nós precisamos estar preparados. E se a gente estiver preparado, a gente não enfrenta isso com medo. Não enfrenta com medo. Mas se nós não estivermos preparados, nós vamos enfrentar com pavor. Sabe qual é o maior desespero dos, dos velhinhos em Cuba? Eu outro dia lendo um painel missionário. Aquela sociedade cresceu sem uma visão de Deus para as suas vidas. Aquelas pessoas vão ficando velhas e quando você vai ficando velho, você vai vendo que a velinha vai acabando. E a velinha vai acabando, vai dando um desespero, porque você sabe que não tem mais vela, não tem mais nada. A vela está acabando, o fogo está acabando. E as pessoas que não têm Deus, entram num pânico. Elas entram numa neura terrível. E é aí que, por exemplo, em sociedades como a japonesa, Muitos idosos se matam, porque eles se veem como um peso, eles se veem como um problema, eles não conseguem entender que apesar da idade, da velhice, Deus tem planos e pode usá-los poderosamente. Hoje pela manhã eu citei na, na escola bíblica, o um exemplo do pastor Nélio, quantos anos está o pastor Nélio? Vocês tem ideia ou não? 70 anos, né? o pastor Nélio era engenheiro aqui em Curitiba, membro desta igreja, hoje mora em Maia, em Portugal e ministra aulas gratuitamente lá no nosso seminário, gratuitamente, ele tem uma aposentadoria, porque ele era engenheiro, se aposentou relativamente bem, mas esse relativamente bem não é, é, é o suficiente para não morrer de fome, é o suficiente para viver a vida sem regalias, dava de vez em quando para fazer alguma coisinha, mas ele está lá, servindo ao Senhor, e quantos de nós poderíamos estar fazendo coisas tremendas, realizando coisas, na obra do Senhor? Quantos idosos poderiam, estando aposentados, serem missionários? Quantas pessoas poderiam ainda emprestar o seu talento? Quantas pessoas ainda poderiam fazer coisas para o Senhor? Mas muita gente prefere, às vezes, ficar esperando. Portanto, não seja dominado pelo medo da morte. Olha o que diz Hebreus no capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele, Jesus, também participou desta condição humana. Ou seja, quando Jesus veio, encarnou e nasceu como uma criança, e cresceu como um jovem, viveu como um adulto, Ele viveu a mesma condição humana que eu e você temos. Não pensa você que Jesus não teve medo. Não pense você que Jesus não sentiu dor. Quando ele vai ali no jardim do Getsêmane, ele vai orar e diz, Senhor, passa de mim este cálice. Por quê? Porque ele sabia o quanto ele ia ter que sofrer. Agora ele olha para a promessa, ele olha para a realidade daquilo que Deus quer fazer, para o propósito de Deus. Então diz, Senhor, se não houver outro jeito, cumpra a sua vontade. Se não houver outra forma, eu estou pronto. Então nós precisamos entender as condições. Jesus participou desta condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida, estiveram escravizados pela morte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Meu irmão, a morte escraviza. A morte escraviza. E quando você permite que esta morte escravize a sua vida, você já morreu antes, você vira um zumbi, você simplesmente deixa de viver os sonhos, os planos, os projetos que Deus tem para a sua vida e você vira um zumbi, você vira aquela pessoa que tem dinheiro para viajar, mas tem medo de morrer, você vira aquela pessoa que tem recursos, tem condições para fazer as coisas, mas não faz porque o medo domina, você não vive. Você vive aquém daquilo que Deus tem para você. Porque o medo está dominando a sua alma. Então Jesus diz, não seja dominado por medo nenhum, principalmente pelo medo da morte. Ah, pastor, mas Jesus era Jesus. É, é verdade. Mas ele era um homem igual você. Ele tinha as mesmas coisas que você tem. Ele viveu da mesma forma como você vive. Ele enfrentou os mesmos dilemas e problemas da vida que você também enfrenta. Mas ele sabia que havia um Espírito de Deus operando no controle da sua vida, da sua alma, e que ainda que ele estivesse na sepultura, ainda que o seu corpo estivesse inerte no poder e no agir do Espírito Santo de Deus, ele se levantaria, então em nome de Jesus, se levante desta hora da sua prostração, e viva os planos e projetos de Deus para a sua vida. Não permita que o medo, a ansiedade, a tristeza, ou alguma outra coisa, domine a sua alma, domine o seu coração. Porque se você permitir que essas coisas te dominem, você não entrará no plano perfeito de Deus para a sua vida. Qual é o resultado final? Sem fé em Jesus, amados, nós somos escravizados por medos. Sem a fé em Jesus, nós somos escravizados por medos, mas Jesus diz em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Ele diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, aleluias, a palavra morrer aqui, não significa o sujeito no caixão, significa separado, Aquele que crê em mim não ficará separado eternamente. Agora a outra promessa maravilhosa, segundo Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Numa tradução mais simples, a gente poderia ler assim, segundo Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu o espírito de medo, e sim o poder do seu Espírito Santo, deu-nos o seu amor e uma atmosfera de estabilidade. Tem alguma coisa instável na sua vida? Corra para os pés do Senhor. Tem alguma coisa ameaçando sair do controle? Corra para os pés do Senhor. Tem alguma coisa que você não entende o que está acontecendo? Corra para os pés do Senhor. Moisés, diante daquela realidade que ele tem que enfrentar naquele deserto, o exército, o exército egípcio vindo para matar o povo, o mar diante do povo e o povo não podia passar, Moisés responde àquele povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Quando é que vem o livramento do Senhor, amados? Hoje. Hoje. Deus é socorro presente na hora da angústia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus é socorro presente na hora da angústia. Alice não contou, mas o carro estourou o pneu na pista de dentro, ali na no Rua do Anel. A uns 120 por hora, mais ou menos. Então estava um pouquinho menos, 110 por aí. E eu estava na pista de dentro. E na pista de dentro você tem uma vala. Não tem acostamento, só tem acostamento na pista de, dos caminhões. E eu tive que, naquele momento que estourou o pneu, tive que passar as quatro faixas para poder estacionar na faixa de dentro. Rodoanel, todo mundo correndo a 120 por hora. Caminhão, carro, moto, etc. Imediatamente, quando nós paramos o carro, parou uma equipe de manutenção da rodovia na nossa frente, o suficiente para nos ajudar a trocar aquele pneu, aliás, trocou o pneu por nós, e ainda fez toda a sinalização de segurança para que a gente não sofresse naquele processo. Deus é bom, amados? Deus é maravilhoso, aleluias. Deus é maravilhoso. Ele sabe qual é a curva da sua vida que você vai ter que enfrentar um problema. E saiba, Ele já está lá, esperando aquele momento, para que quando você clamar, Ele se apresente no cenário da sua vida. Amém? Eu quero convidar os nossos músicos e convidar também os nossos sobreiros. Nós vamos tentar fazer um certo distanciamento, mas eu faço questão de orar por você. Porque eu sei que de alguma forma, alguns medos impactam a sua vida, a sua alma. E a Bíblia diz que a oração, ela pode muito em seus efeitos. E todas as vezes que nós nos achegamos ao Senhor, o Senhor não nos deixará voltar sem resposta. Portanto eu não sei querido, qual é o teu medo eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que prende você de alcançar o que Deus tem para a sua vida, mas uma coisa o Senhor trouxe você nesta noite para dizer, eu sou aquele que acampa ao teu derredor, eu sou aquele que sustenta você nos dias em que você não sabe o que fazer, eu sou o Deus que te surpreende, amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vem à frente! Oh Espírito Santo de Deus, vem tocar agora em vidas em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vem passear pelo meio da tua congregação nesta noite. Vem trazer o alívio às almas que estão cansadas. Vem trazer resposta aos corações que estão aflitos. Vem trazer ânimo àquele que está desanimado. Venha abrir portas àquele que precisa de um milagre nesta noite. Oxe, de Espírito Santo de Deus, hoje é o tempo do milagre neste lugar. Hoje é o tempo da manifestação da cura. Hoje é o dia da manifestação do Teu poder e da Tua glória. Então, Senhor, glorifica o Teu nome. Senhor, nós queremos ver muitos e muitos, muitos testemunhos desta noite. Porque todo medo está caindo por terra toda ansiedade, toda angústia, todo pavor, todo pânico, está caindo por terra agora, Oh, em nome de Jesus, aleluia, Espírito Santo de Deus, continua passeando no meio desta congregação, nesta noite, Espírito Santo, eu sinto a tua presença neste lugar, eu sinto a tua presença queimando, toda a rigidez da alma, todo o pensamento limitante, Todo medo que está alojado no coração deste homem, desta mulher, Espírito Santo de Deus, vai passando agora com o teu bálsamo de cura, vai passando agora com o renovo da tua presença. Espírito Santo, passeia no meio da tua igreja, traz cura, traz renovo nesta noite. Ah, Senhor Assim como o Senhor levantou o Teu povo Assim como o Senhor supriu no deserto Supri na vida desta pessoa nesta noite Espírito Santo de Deus Tu és poderoso, Senhor Manifesta a Tua glória Manifesta a Tua unção no meio do Teu povo Espírito Santo de Deus, batiza nesta hora Traz um renovo foi calaba o Senhor declarava o Espírito Santo de Deus aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Jesus Oh, glória, glória a ti, declarava o Senhor declarava o Senhor A Aleluia, Jesus eu. enche Senhor, começa a encher, Senhor, enche enche enche, assim enche, enche, enche, enche, enche o teu povo nesta noite, Senhor e Santo, é. Deus, alaba, sei, ama a tua glória, Deus. Senhor. Caramba, de Deus é e a paz e a o Senhor a pois eu sei que santo é oh. santo, santo é o Senhor, a paz oh, aleluia Jesus, oh, aleluia, Jesus. Tua presença é maravilhosa neste lugar, Senhor Oh, Senhor, vai enchendo agora Meu Deus, aquele que entrou nesta noite vazio Aquele que entrou sem esperança, sem fé Meu Deus, vai enchendo Oh, vai enchendo esta vida, nesta hora, em nome de Jesus Oh, Senhor, vai derramando a Tua presença Vai derramando a Tua glória, Senhor Vai enchendo cada vida em nome do Senhor Jesus, aleluia Oh, aleluia Jesus Santo é o Senhor, ó oh Deus Santo, santo, santo Senhor Pega suas mãos para os céus, queridos Oh, sinta a presença do Espírito Santo aí Tocando a sua vida nesta hora Oh, enche, enche, enche Enche, Senhor, para transportar, Senhor, o teu povo. Derrama a tua aleluia, oh, aleluias, Espírito Santo de Deus. Obrigado, porque o Senhor conhece a nossa alma, o nosso coração. E nesta noite aprove é o Senhor trazer vidas a este lugar para esse tempo de cura, para esse tempo de restauração. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus, que nós recebemos a Tua porção nesta noite. Nós declaramos em nome de Jesus, que nós viveremos pela fé. Que nós iremos manifestar o poder da fé. E que nós viveremos conforme a promessa da Tua Palavra. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, nós erguemos o nosso louvor e adoração a Ti, para agradecer Senhor, porque o Senhor entrou com a Tua providência, porque o Senhor fez cair por terra os nossos temores, e o Senhor nos faz andar em novidade de vida, de acordo com as Tuas promessas para cada um de nós. Por isso, Senhor, nesta noite, cumpra agora com os teus planos. A palavra que o Senhor colocou no nosso coração, manifesta sobre a vida de todo aquele que está aqui, daquele que está na sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, enche agora, Senhor. rama da tua unção o teu poder e a tua glória. E transborda na vida deste povo, para a glória do teu santo nome. Louvado e santo é o nome do Senhor. Aleluias. Aleluias Glória a Deus Dê um aplauso ao Senhor queridos Porque Ele é digno de toda honra Toda glória Todo louvor Aleluias Amém